E aí, gente verde, todo mundo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre fibromialgia. Meu nome é Luiz Mourão, quero te convidar a ficar nesse vídeo aqui e a gente já vai falar sobre isso. Pode soltar a vinheta. Pessoal, então vamos lá. Fibromialgia, ela tem crescido assustadoramente, os casos né, de fibromialgia tem crescido assustadoramente entre jovens e adultos no mundo todo, né, principalmente no Brasil também. E a causa disso ela é não tão aparente assim. Fibromialgia, de acordo com alguns reumatologistas, é uma síndrome né, que acomete e gera muita dor. A gente vai falar sobre alguns sintomas da fibromialgia, como você pode identificar se você tiver fibromialgia. E você vai aprender um tratamento milenar que você nem sonhava que existia sobre fibromialgia. Então fica aqui que a gente já vai começar esse nosso conteúdo. Estou aqui com uma colinha e a gente já vai falar sobre isso. Então a fibromialgia, né, para a gente entender o que é a fibromialgia, para a gente entender como a gente pode agir para sanar, tratar e equilibrar esses casos, ela se manifesta como um conjunto de sintomas, uma síndrome né, que acomete principalmente o nosso sistema, nosso sistema muscular. A fibromialgia, ela ataca a nossa musculatura, né? os principais sintomas são dor excessiva, sensibilidade muito aguçada ao toque. Então, aquele tipo de pessoa que se eu tocar nela, ela sente, não pode nem encostar, mal tocou a pele, ela já sente muita dor e por causa disso ela tem alterações de sono. né? A gente tem também como sintoma enrijecimento muscular, porque a pessoa fica muito travada, um pouco de paralisia muscular não, porque a pessoa perdeu o movimento mas porque o músculo ele fica tão enrijecido que a pessoa não consegue se movimentar. Então, alguns ou mais desses sintomas podem configurar a fibromialgia né, presente ou não na sua vida. A gente sempre orienta que você procure um médico, um especialista para poder ter esse diagnóstico, mas é aquela coisa, se né? tem rabo de jacaré, tem dente de jacaré, cara de jacaré, que bicho é? Então, alguns desses sintomas né, podem configurar a fibromialgia, né, a, a, essa síndrome que acomete o nosso, a nossa musculatura. E agora a gente vai entrar um pouco na solução, um pouco mais a fundo, para o que você pode fazer para tratar esses sintomas. Então, pessoal, falando um pouco agora da causa para a gente poder ir lá a fundo e tratar aquilo, fibromialgia, pela medicina tradicional, não tem uma causa tão aparente. Porém, existe um estudo chamado psicossomática. O que estuda é estudo Psicovendimente, somar, né? somática, é a manifestação no nosso corpo físico de algo que está no nosso campo sutil. O que, que é o campo sutil? Nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas emoções. E a fibromialgia, ela se manifesta muito. Né? Especialistas em bioenergia, pessoas que trataram com terapias alternativas, vibracionais, constataram que muitas das pessoas com fibromialgia vinham com sensações né, de sobrecarga, de excesso de trabalho. A pessoa que está com aquela síndrome de herói, muito leonino tem isso, né? Deixa comigo que eu vou resolver. Então, síndrome de herói é aquela pessoa que quer carregar todo mundo nas costas, quer salvar todo mundo, quer resolver a vida de todo mundo. Aquela pessoa muito sobrecarregada, aquela pessoa que onde ela vai, tudo que ela faz é um fardo. Então, como tudo é um fardo, tudo é um peso, ela vai ficando travada, ficando pesada e ela vai se fechando, essa musculatura trava. Porque ela está tão apegada, tá tão travada com tanta coisa, ela tenta fazer alguma coisa e não consegue. Tenta e por ali, ela trava. Então, esse tipo de comportamento pode desencadear a fibromialgia na pessoa. Já uma outra base, né, a psicoterapia reencarnacionista, hoje conhecida pela BPR, Associação Brasileira de Psicoterapeutas Reencarnacionistas, é... A investigação inconsciente, ela traz também muitos casos de pessoas que hoje, né, nessa vida presente, sofrem de fibromialgia em vidas anteriores e existências passadas, puderam né, ter passado por experiências de soterramento, pessoa muito travada, um peso físico em vidas passadas pode, pode ter travado tanto a musculatura dela lá, que ela traz resquícios aqui e por isso que a gente hoje e agora nesse vídeo aqui vai falar sobre um tratamento milenar uma forma natural de tratar e equilibrar esses casos de fibromialgia eu tô falando obviamente da fita energética a gente tem nos nossos alunos de fita energética uma divisão de Guardiões 3x e Guardiões 360 dando um foco aos Guardiões 360 Uh, esses guardiões né, são pessoas treinadas por nós aqui da Luz da Serra a estudar fitoenergética e magia com as ervas. E um dos ensinamentos que a gente dá é o do aparelho transmutador fitoenergético. O ATF, como a gente costuma conhecer aqui na Luz da Serra, ele é como se fosse uma arapuca. Ou então, sabe aquele canhão de prótons do, dos caça-fantasmas, vídeo para o pessoal colocar aqui na edição? Então, aquele canhão de prótons, capturava né, um fantasma e colocava ele numa gaiola. A gente tem, não vou entrar em detalhes porque não vai dar tempo aqui no tempo abreviado desse vídeo, mas a gente pode ter nessa nossa existência hoje, influências de existências passadas nossas, que se conectam com a gente e se na vida passada, né, se essa, esse campo que eu estou conectado a ele de uma vida passada, se conectar comigo através de um sentimento, Algum pensamento que gerou essa conexão com a existência passada? E se nessa existência passada uh, aconteceu esse fenômeno do soterramento, ou então naquela vida passada, aquela existência, a pessoa era muito uh, apegada, muito aquele sentimento de fardo, muito sobrecarregada, sem, sem liberdade para poder fazer, sem se expressar, se tudo era difícil? Se essa conexão é feita, na vida atual é possível a pessoa se né, sofrer com fibromialgia. E daí, dentro disso, o ATF ele captura esse campo de energético né, da vida passada e transmuta, dissolve ele para que a fibromialgia seja equilibrada. Como um complemento a isso, a gente pode sempre e deve também usar o ATF em parceria com outros tratamentos da filtro energética. Então, a gente pode usar sachê, pode usar chá, pode combinar com terapias alternativas, como reiki, acupuntura, outras né, uh, terapias que a gente possa encontrar por aí no mercado, os terapeutas holísticos, os terapeutas vibracionais. Porém, é, batata, a gente já viu muitos casos, vou pedir para colocar um card aqui, na descrição vai ter também um artigo que leva a, a uma forma né, de tratar e equilibrar a fibromialgia com esse tratamento fitoenergético que é o ATF, caso do Nicolas, ou Nicolas, Uh, ele, vai, né, ele traz um relato de como a fita energética tratou a fibromialgia dele Como a fita energética equilibrou essa questão, essas dores Que podem chegar a travar a pessoa na cama Pode deixar a pessoa paralisada lá sem ela conseguir se mover Prostrada no sofá, sem energia, sem vitalidade, sem alegria, sem motivação Sem energia vital Então a fibromialgia ela age dessa maneira porque ela trava quando eu estou me sentindo muito travado, muito sobrecarregado, muito atarefado, sem, sem ver solução naquilo que eu preciso fazer, então esse sentimento ele vai ficando somatizado. Esse tipo de pensamento, esse comportamento meu no meu campo sutil, ele acaba sendo somatizado no meu corpo físico e é isso que a psicossomática traz como causa da, da fibromialgia. E daí a gente agindo nessa causa, a gente consegue liberar a pessoa desses efeitos na musculatura dela. Certo? Que quem falou foi o Luiz Mourão, dos professores de energética da Luz da Serra. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.